Quem que faz a introdução? Quem que faz as vezes da casa, André? Você que tem o eu primeiro... Sei. O seu Não, nome eu. é o... Você é foi o seu primeiro MVP tá, de Project. Você está aí há 10 anos, cara. É, e você <risos> também é letra A, então na escola é sempre assim, né? <risos> entendi, entendi. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Project Week Experience. Hoje, é, nessa sessão, faremos uma sessão mais descontraída, vai ser, um, na verdade, um bate-papo entre... É, nós três aqui, e mostrando o próximo produto é, da Microsoft. Né? A gente está gravando antes, então a gente não sabe ao certo se a Microsoft vai é, lançar mesmo o produto dia 14 mas se não lançar, é, a gente já vai mostrar para vocês algumas, pelo menos algumas imagens do produto. E eu acho que a ideia é, um, é realmente um bate-papo descontraído, é, a gente dá um pouco também para o pessoal né, o que foi discutido no, no Summit, já que agora o produto né, já está divulgado, não, a gente não está mais sobre NDA, a gente pode falar sobre o sobre roadmap, então o que, que a gente falou lá atrás, é, como que está o produto agora. Né, então, é, mas aí, primeiro, né, acho que todo mundo se apresentar, então meu nome é André Xavier, é, então, vamos lá pela ordem alfabética, Mário. Bom, vamos lá. Então, estamos aqui nós três, eu, Rafael e eu, André, falar um pouquinho sobre o roadmap. E é um prazer enorme, né? Aqui, esses dois grandes organizadores do Project Week Experience, na sua segunda edição, 2018. Então, aproveitem aí a palestra. Rafael, se apresenta aí também. Fala, pessoal. Bom dia. Então, é, primeiro, queria agradecer a todos que participaram do evento. Ah, quando essa gravação for ao ar, né? a gente está gravando um pouquinho antes, não é ao vivo, mas a gente está ao vivo respondendo perguntas. Pessoal que quiser interagir com a gente, nós estamos aí ao vivo, é só mandar perguntas no chat e a gente vai responder. Mas eu gostaria de agradecer o André, o Mário, todo mundo que participou da organização. Na verdade, esse é um evento da comunidade para a comunidade, para que o pessoal possa aproveitar. Quem tem alguma coisa para falar e compartilhar sobre o projeto, compartilhar. Quem, não, quem, quem quer aprender alguma coisa, também poder participar para poder aprender, é, obter novos conhecimentos, então essa é a ideia do, do Project Week Experience. E é sempre um grande prazer trabalhar com o Mário, trabalhar com o André, trabalhar com todo o time que organizou, agradecer a todos os palestrantes também que dedicaram tempo né, para poder participar do evento com a gente. Espero que vocês tenham gostado, o feedback de vocês é importantíssimo para a gente poder saber o que, que melhorar para 2019. É, só para fazer as introduções, o... Nós temos aqui hoje, como já foi falado, o André, o Mário e eu sou o Rafael. Nós três somos MVPs de Project, que estamos baseados aqui no Brasil. E, e aí a gente não vai falar só sobre, sobre o, o Project, o, desculpa, o roadmap, né? A gente vai falar sobre várias coisas aí do, do, do Project, o que que, qual que é a visão de futuro da Microsoft para essa plataforma, para o pessoal aí ter uma ideia do que, que vem, vem pela frente. Mas vamos lá, vamos, vamos mandar brasa vamos lá. E aí, por onde começamos? Falar do roadmap? Eu acho que vale a pena a gente começar com o Project Home. O que você acha, André? Que foi a, a primeira... Que já está ativo, né? já está funcionando. É, verdade. Foi o primeiro item dessa linha de novos elementos, de novas funcionalidades que estão sendo é, disponibilizadas pela, pela Microsoft. O que vocês acham? Sim, é, é? Né, eu, eu acho que né, vale a gente, talvez, até... Falar um pouco do. Né, por a gente ser MVP, a gente tem um contato né, direto com o time de produto, principalmente é, num evento é, que acontece anualmente, que é o MVP Summit. A gente vai para a Microsoft, a gente tem a, a, né, a, a possibilidade de sentar com o time de produto, conhecer é, né, no olho a olho, dar feedbacks. E numa das sessões eles mostraram para a gente né, tanto o roadmap quanto a Project Home, que eu acho que a, né, são as primeiras grandes mudanças que estão acontecendo no, no, no produto. Né? O produto está se reestruturando como um todo, e se a gente, como o Rafael falou, o primeiro. Né, o primeiro é, fagulho, acho que foi o, a, a Project Home, que nada mais, é né? uma página inicial muito simples, e aí o que eles estão primando muito é, é em relação a isso, então, eu lembro numa, numa, numa sessão para parceiros na, em, na, na, na Microsoft Inspire em, em, em Las Vegas, os parceiros reclamando, ah mas é a Project Home, não dá para eu fazer nada, não consigo customizar. E né, o Chris Boyd na época falando, pessoal, é, nós não queremos transformar a Project Home numa página num, num, num, na, project, na, na central de projetos, onde a página vai ficar lenta, você vai colocar mil campos. Uhum. É, ok, a gente pode melhorar essa experiência. Né? Aí a gente tem que pensar, nós estamos na primeira versão da Project Home, uhum. mas a ideia é... Tem que ser rápida, tem que ser intuitiva, tem que ser simples é, a ponto do cara não precisar ter um treinamento para usar a, a ferramenta. Então, é até é difícil né, para gente que posta blog e, e faz vídeo, é, se explicar, você, né um vídeo de 5 minutos, você fala, putz, passei pela ferramenta inteira, mas é isso mesmo. Acho que é, a ideia deles é, é fugir de coisa muito complexa, onde eles querem é, sair dessa, dessa coisa. Ah, não, o projeto é muito difícil. Cara, é, todo mundo gerencia projeto. Não adianta a gente continuar gerenciando como a gente gerenciava no passado com as pessoas reclamando da ferramenta, as pessoas é, não utilizando a ferramenta como um todo. Então, é. Nós temos que ter ferramenta para todo mundo, para todos os níveis de, né, de pessoas. E aí a gente entra né, com a Project Home, tem uma página inicial onde né, o cara entra, no primeiro momento ele vai estar tá numa página em branco, sem nada tá ligado. E aí foi até um dos questionamentos. Pô, mas beleza, eu nunca entrei no projeto, não, né, vou chegar lá e não vai ter nada para eu entrar. Não vai ter mesmo, se você não faz parte de nenhum projeto, você nunca abriu nenhum projeto, não vai ter nada lá. que vai ter para você é um botão rápido de como criar um projeto. Então, então, André, André, né? aí, deixa, deixa eu te interromper aqui. Então, assim, para o pessoal que, por exemplo, nunca teve acesso ou não é, teve oportunidade ainda não viu o Project Home, acho que vale a pena a gente dar uma contextualizada. Você começou a dar contextualizada e eu achei que vale a pena pegar esse gancho. Então, é. assim, o que, que é o Project Home? Até para a gente contextualizar. Quando você usa o Project Online, né? e aqui a gente vai falar do Project Online, propriamente dito, a gente não está se referindo ao Project Server porque... Project Server, você instala, tá lá no seu ambiente, não tem mais nada de, de atualização, né? No Project Online já é diferente, mas você está fazendo um serviço sub, é, através de subscrição. Mas assim, pegando o gancho do que o André tá falando, né? O Project Home, para quem... Pô, mas o que é o Project Home? O Project Home é uma página que é, ela vai, quando você acessa o Office 365 e você clica lá no link do Project, tem vários links dos aplicativos que você tem acesso, né? Você pode ter acesso ao SharePoint, você pode ter acesso ao, ao Excel, PowerPoint, Power BI, e um dos aplicativos que você pode ter acesso é o Project. Quando você clica ali no link do Project, na página de acesso do Office 365, você vai ter a, a o Project Home. E o Project Home é uma página para acesso rápido, certo, André? Então, ali... Qual que é a ideia? Eu vou ter acesso aos projetos com os quais eu trabalhei recentemente É igual quando você abre o Excel, né André? Você, você clica lá no Excel, vai ter os uhum. arquivos que você trabalhou recentemente O Project Home, Isso. ele parte mais ou menos desse princípio e você tem também é, a oportunidade de, favori, de colocar favoritos, né? Você, você pode pegar um projeto que você sempre trabalha, coloca ele como favorito, porque dessa maneira você consegue acessar o projeto mais rápido. Normalmente, como é que você teria que fazer? Você teria que acessar a página do Project Online e depois de lá você teria que navegar até a central de projetos, então o segundo clique. Dentro da central de projetos, talvez você tenha um número grande de projetos, então, eventualmente, a você teria down. que que escolher, ou identificar, achar onde está o seu projeto, você clicar nele. Então, pelo menos aí seriam, sei lá, três, quatro cliques até você chegar no seu projeto. A ideia do Project Home é que você acessa a página, já estão lá os seus projetos recentes, seus projetos favoritos, você clica e ele já vai direto para o projeto que você quer visualizar. Só para só dar esse contexto, né? porque assim, às vezes Sim. vai ter algumas pessoas que não, não tiveram a experiência ainda de usar, não sabem como acessar, onde está disponível isso, acho que vale a pena a gente dar essa, essa contextualizada. Não, não A ideia do bate-papo é isso mesmo. E o que a gente tem que pensar é o seguinte. Né? É, se eu sou integrante de equipe e é, né? nunca acessei a ferramenta, provavelmente eu vou acessar a ferramenta e não vai ter nada. Né? Eu, se eu sou integrante de equipe, eu tenho que participar no projeto, na verdade. E aí o que eles esperam é o seguinte. Quando você tem grande equipe e faz parte do projeto, você vai receber um e-mail sobre aquele projeto. Uhum. Naquele e-mail, você vai ter a possibilidade de entrar no, no PWA, naquele projeto. A partir do momento que você entrou a primeira vez naquele projeto, aquele projeto já vai estar na sua Project Home. Correto. Então, é, né? e, e aí, o, o que o Rafa falou. É, a ideia da Project Home é pegar de vários PWAs, inclusive. Então, se eu tiver várias instâncias de, de, de, de PWA na minha empresa, eu vou estar concentrado numa, numa única tela que vai me listar lá. Quais são os projetos que eu já abri na ferramenta? Correto, seja é. abrir no Project, seja abrir no Web, não importa. Quais os projetos que eu já abri? E aí eu tenho a opção de favoritar os projetos. Então, fica uma coisa realmente... De, ah, quais são os projetos que eu tenho trabalhado ultimamente, né? Então, uhum. cara, é uma coisa para uma ferramenta, vamos dizer, básica e que para agilizar o acesso da, né, do usuário da ferramenta ao projeto que ela está tá trabalhando. Simples assim. Sim, é. É, sobre o ponto de vista da experiência do usuário, né? acho que assim não é uma grande funcionalidade que precise de muita explicação, como o André falou no começo, mas o caminho é realmente esse, de poder facilitar o uso, porque o Project, né? quem usa o Project já conhece o Project, aí, talvez de versões bem mais antigas, sabe que é uma ferramenta muito robusta, uma ferramenta cheia de funcionalidades, e que nem sempre você precisa de todas essas funcionalidades. Então, o treinar o usuário a usar o Project não é uma tarefa fácil. Então, assim, não é uma coisa que você treina o cara, por exemplo, em duas horas. Ele precisa aprender várias coisinhas ali no Project para poder fazer tudo o que você tem que fazer no Project. E até o próprio achar informações ali, não é, eu não diria que não era bom achar informações, mas é que tem muitas informações, ou quem está trabalhando em vários projetos, especialmente essa questão de o cara estar tá em vários PWAs, que, que é uma realidade aí de muitas organizações, Sim. e aí o cara tem que ficar clicando num lugar, no outro, e aí ele tem que salvar como um favoritos, por exemplo, na, na barra do navegador dele ali, para saber qual que ele vai abrir, e isso, é, para a experiência do usuário, é ruim. Ruim. O Project Home resolve esse problema, então é um agregador ali de favoritos e de recentes, para tudo que você tem do Project Online, de qualquer Project Online que você tem acesso. É Um negócio muito legal, apesar é, assim de simples funcionalidade, né? Eu acho que foi um grande avanço e nesse sentido de centralização que a Microsoft está caminhando até quando a gente falar do Roadmap, mais centralização ainda conectando outros serviços que não só o Project, né? Sim, acho que aí esse começa a ser um, um, um diferencial, né? De... Ah, começaram com o com Project Online, agora estão incluindo o, o Project, né, o Roadmap, é, uhum. e aí se amanhã vão é, poder adicionar Planner ou outras ferramentas lá, é, uhum. você vai ter uma numa tela única, ah, quero criar um projeto, ah, beleza, que tipo de projeto você quer? Ah, azul e Bordes? Beleza, cara. você vai criar nessa tela aqui, eu não tenho que ir na ferramenta para eu startar a criação, eu estarto de um ponto centralizador, acho que a ideia é, isso, né, é centralizar é um hub. Né, o, o hub, é, inicial de, é. de uso da ferramenta. Porque, assim, o, que eu, o que, eu, que eu tenho visto, eu acho que isso a gente tem discutido offline, né? Quando a gente está junto e tal, ou, sei lá, no nosso grupinho de, <risos> do WhatsApp lá, né? É. Mas a, a questão é, é mais assim, como vocês tenham comentado, hoje, não necessariamente quando você fala em gerenciamento de projetos, a gente tem uma associação direta com o project, né? Então tem Sim. equipes de projeto que vão usar diferentes plataformas De repente você tem Sim. um projeto muito mais formal Que envolva uma metodologia mais ligada a, PM, a PMBOK, por exemplo Você vai usar o Project tal, com fase, com estruturação de cronograma e tudo mais De repente você uhum. tem equipes que estão fazendo gerenciamento de projetos com métodos ágeis Que não estão tão dependentes do Project Que preferem usar outra plataforma, como o Planner, como o Azure Boards, por exemplo e se for um cenário como esse, o Hub, o Project Home, no caso, né? a gente está até mudando o nome aqui, é, o é. Project Home, ele pode vir a ser esse centralizador, como vocês comentaram, de tudo. E aí, independente Sim. de qual seja a tua plataforma de preferência, você sempre tem um local, um local centralizado para ver essas informações e para acessar essas informações. Né? Então, eu acho que, como o André falou, foi uma primeira fagulha ali, só vamos ver como é que funciona, vamos ver a reação, mas a gente tem como expectativa que isso vai evoluindo ao longo do tempo para poder ser um, um, um hub que centralize múltiplos tipos de projeto com os quais as nossas equipes trabalham, e de acordo com a preferência de cada equipe, uhum. ele vai ter acesso ali ao que ele tem feito dentro da organização. É, e eu... Aí acho que é, eu acho que é aí que está a grande sacada, né? Porque assim, não são novas funcionalidades de gestão de projetos, são, de certa maneira, uma centralização de múltiplas ferramentas aí que você já tem porque hoje eu mesmo tenho essa dificuldade, né? Acho que vocês têm essa dificuldade aí também. Muita gente que a gente conversa é difícil o cara olhar num lugar e saber tudo que ele tem que fazer no dia de hoje, por exemplo. Quais projetos ele tem que estar de olho? Então ele tem que deixar como favorito ali um projeto, tem que abrir algum outro lugar, talvez até tem que montar um to-do list dele para saber qual o planner ele vai abrir hoje, qual o ele vai abrir hoje, para estar em cima de todos os projetos que ele tem que fazer. Então, a pessoa está gerenciando 5 projetos, 10 projetos. 20 projetos, ou mesmo quando você pensa em níveis de supervisão, executivos, que o cara não está gerenciando, mas ele quer estar tá olhando. Então, o cara tem que estar tá olhando, talvez, 40 projetos. E aí, como é que ele faz para achar tudo isso? Ele vai lá no Project Home dele e já bate o olho, já está vendo tudo lá. E com o um roadmap, ainda mais interessante de você poder ter essas é, conexões com o VSTS, né, com o Planner, com outras ferramentas também. Sim. Legal. E aí, assim, só... Né, acho que um, um ponto que, que hoje é uma dor do, do, da Project Home, e a Microsoft está bem ciente dessa dor, e, e eu acho que logo, logo a gente vai ter uma... uma um, talvez um, vamos dizer, um ajuste para isso, que é você só consegue criar um projeto na instância é, padrão da... Do, do tenant, né? do, do seu ambiente Você não consegue Se eu tiver vários PWAs é, Você não vai conseguir escolher Qual PWA escolher. você vai querer é, O projeto né? Então eles estão Estão é, trabalhando nisso Inclusive uma da, das coisas que a Project Home Trouxe né? Lá no No, no, no, no canto é, Inferior direito Você dá o feedback Sobre, sobre a, a página E né? É, então muita gente tem dado esse feedback E, e para quem está tá sentindo essa dor é, Saiba que a Microsoft está tá ciente disso E, e eu acho que logo logo a gente vai ver alguma, alguma mudança em relação a isso Legal, então é, pessoal Só para a gente poder controlar o nosso tempo aqui de maneira adequada Vamos, vamos passar para o próximo roadmap. tópico Vamos falar sobre Sim. roadmap agora? Vamos Olá. Legal André, você quer começar? <risos> então vamos lá é... E aí é Seguindo, né Agora no... na Project Home Na né? página inicial do projeto Você vai conseguir criar um projeto no Project Online Ou um, um roadmap E aí é... Para mim o um roadmap É, é interessante né? Porque Por vários anos a Microsoft sol... Soltava Que, que vinha em... Né, para responder a parte de programas e portfólio que todo mundo já atende hoje na ferramenta, mas a gente sempre pediu algumas melhorias e eles partiram para uma nova ferramenta, um novo produto é, que foi né, construído do zero. É, então, a gente não tem nenhuma herança de, de nada, então isso é uma coisa que eu acho é, bem interessante. A ferramenta, de, a ferramenta já nasce toda clean, toda responsiva, toda moderna, então isso também, é, né, seguindo as mesmas linhas do Project Home, de facilidade de uso, não tem muita complicação, não tem tanto botão, não tem tanta opção. É, de novo nós também estamos na primeira versão do do, do roadmap então pode ser que mais para frente é, a gente veja novas melhorias mas de novo o que a Microsoft tem feito né e a gente tem visto isso nas reuniões que a gente tem com com o time de produto é eles sabem quem está usando quais telas que estão sendo mais usadas quais funcionalidades estão sendo mais usadas é então, tal funcionalidade não está sendo usada, cara, você pode espernear à vontade, que eles não vão trabalhar nessa funcionalidade. Eles vão trabalhar numa funcionalidade que está todo mundo usando, que está todo mundo querendo mais coisa. Ou uhum. talvez olhar, ah, não, essa é a funcionalidade o pessoal não está usando porque está ruim. Vamos ver o feedback das pessoas e ver se, se é porque a gente fez alguma coisa que o mercado não queria e aí ninguém está usando. Ou é, uhum. não está usando porque a gente fez mal feito. Né? Também tem, uhum. tem esse, esse, esse ponto. E aí é, é uma né, né, trazendo um pouco a analogia do, do planner, né, você vai poder criar um roadmap, vários roadmaps, então eu posso criar é, quantos roadmaps eu quiser. É, eu, sinceramente, eu não sei o. Um, a quantidade de projetos você vai poder ligar um roadmap eles estavam falando em, em, em limitar depois eu não sei se se, se isso ficou né? mas eu imagino que até pra, por causa de questão de caber na tela e, e ficar né, usável eu, eu imagino que que a gente vai girar aí entre 5 a 10 projetos, não mais do que isso, não, senão acho que fica muito poluído também, nem, e uhum. talvez até ingerenci, ingerenciável. Né? É. É, e aí, né, vamos pegando... Né, então, estou criando um roadmap que vou trazer... É, e aí, a é, primeira coisa, uma ferramenta que vai conectar em várias ferramentas, nesse primeiro uhum. momento, ao Project Online é o e ao Azul Boards, mas a gente... Começa a ter possibilidade de conectar as outras ferramentas. É, a gente, essa, essa ferramenta tem como base né, a plataforma Power, que faz parte do Power BI, Power Apps e Flow. E flow. Então, Mas, é... André, posso, de novo, vou te cortar. <risos> Be não, beleza, a ideia é essa é assim mesmo. É. Eu, porque assim, é legal que a gente vai, vai falando e aí eu começo a pensar várias coisas assim, poxa, é verdade, isso aqui é importante, isso aqui é importante, mas acho que assim, primeira coisa é, a gente está falando do roadmap, mas talvez uma pergunta que a gente tem que responder antes é, o que é o roadmap e qual é o cenário de utilização? Eu acho que isso é importante a gente poder Sim. passar o cenário de utilização. Sim, minha... concordo, é. concordo, concordo. É, Cara, na hora que a gente editar, não era legal pôr uma tela do home... A gente vai colocar, a gente coloca, a gente coloca aqui. O... Mas, repente, assim... um... A gente tá falando, mas um clicando em cima. Isso, a gente coloca o... o... Eu, na hora que eu editar o vídeo aqui, a, a gente vai ter alguns cortes no vídeo que a gente tá gravando, é, é claro. Mas na hora que eu Beleza. fizer a edição do vídeo, eu vou colocar a tela do Home, na, na época que a gente tava falando sobre o Home. Depois, na Sim. hora que a gente tá falando agora do roadmap, vou colocar uma tela do roadmap. Aí o pessoal que estiver acompanhando o vídeo, na hora que ele for pro ar, vai conseguir ter uma, uma ideia, pelo menos da aparência visual deles, né? Mas assim, o que, que é o Project, o, o roadmap? Então vamos, vamos só pegar primeiro esse, esse pedacinho rápido. Uh, imagina que você tenha. Um, um, um, um, um programa sendo realizado dentro da organização, ou até mesmo um portfólio sendo realizado dentro da organização que atende um determinado objetivo estratégico, por exemplo. Né? Então, a gente está pegando até como exemplo do, da conversa que a gente teve. Imagina que eu tenho uma... A Microsoft, lá em Redmond, nos Estados Unidos, vai fazer a atualização e modernização do campus. Então, esse é o programa, Modernização do Campus. Esse programa de modernização do campus, ele pode incluir diferentes projetos, né? Ah, você tem lá o, build, o, o prédio Alpha, o prédio Beta e o prédio Delta, por exemplo, tá? Então, cada um desses projetos faz parte, eles são componentes do programa. Não necessariamente também a gente vai ter coisas que são exclusivas do Project Online, como o André falou, a gente pode ter, por exemplo, algumas atividades, vamos imaginar, você tem a, a parte de divulgação, tem a criação de um app para os funcionários se movimentarem nos novos prédios, ou para os funcionários poderem abrir portas, fechar portas, reservar sala de reunião, e isso pode estar sendo gerenciado não necessariamente no Project Online, pode ser que esteja sendo gerenciado no Azure Boards, por, ex por exemplo, né? Então, o roadmap, o que, que ele vai ser? Se o Project Home é um hub para centralizar os seus projetos recentes e projetos favoritos, o roadmap ele vai oferecer uma visualização para que a gente possa ter todas, todos os projetos que, que fazem sentido no contexto daquele roadmap. E aqui a gente está pegando como exemplo, eu estou pegando como exemplo vai, um programa, que foi esse exemplo que uhum. eu dei agora, o programa de modernização do, do campus, Tá? Então, eu tenho diferentes projetos que fazem parte desse programa. E dentro desses projetos, eu tenho é, algumas tarefas que são relevantes. Não necessariamente o projeto inteiro é importante, mas eu vou pegar algumas tarefas, talvez algumas entregas, algumas fases que são importantes dentro de cada um dos projetos e vou trazer esses caras para o roadmap. Então, o roadmap seria uma visão maior, mais abrangente. Do é, com programa. essa ideia de programa e portfólio. Agora, cara, me tira uma dúvida aí. Uhum. É, eu posso criar vários roadmaps ou um só? Você pode criar vários roadmaps. É. E... Ah, então, isso faz sentido. Ele nunca vai ficar poluído, cara. Porque Exatamente. lá no, no favorito, você pode criar zilhões, que são todos seus favoritos. Isso. O roadmap é um para cada programa, somente as coisas estão interrelacionadas ali, para você poder ver o timeline e ver, por exemplo, grandes marcos de entrega, né? Isso aí. Yeah. E uma coisa legal é que você pode criar roadmaps e pode é, convidar membros, né? Então eu, eu, eu por exemplo, tem essa modernização membros do, do campus, programa. É, você tem essa modernização do campus, por exemplo, que a gente está usando como referência. Eu, imagina que eu sou o dono do roadmap, por exemplo, mas o, um pedaço do projeto, um, um pedaço do roadmap, é, pertence a você, Trentinho. Por exemplo, você é responsável pelo projeto do prédio Alpha e o André é responsável uhum. pelo projeto do prédio uh, Beta, por exemplo. Então, a gente pode criar um roadmap, eu posso criar o um roadmap, colocar ali os projetos que são relevantes, que fazem parte daquela entrega, colocar as tarefas dos projetos e convidar vocês como é, proprietários daquele pedacinho do roadmap, né, para que vocês tenham visibilidade também dentro da organização. Uhum. E aí, pegando carona, André, acho que agora vale a pena a gente, depois que a gente conceituou, vale a pena a gente pegar carona aqui que você estava falando. O, o legal é que, a princípio, quando você começa hoje um roadmap, ou pelo menos no dia 14 de novembro, né, que é o dia previsto para começar o rollout disso para todas as antes do Project Online, você tem é, a possibilidade de se conectar ao Project Online, ou seja, você pode criar um roadmap que vai representar o seu programa e pode trazer projetos, você se conecta com projetos que estão salvos no seu Project Online ou uhum. com Cards né, com as tarefinhas lá que, são, que estão disponíveis dentro do Azure. Agora, uma pergunta que eu tenho, André: você tem também uh, bastante contato aí com o programa de parceiros e tal, e é uma pergunta que até o pessoal pode fazer. É, você acredita que outras plataformas também vão, vão ser incluídas aí no roadmap ao longo do tempo? O que, que, você, que você tem para compartilhar com relação a isso? Cara, né, assim, offline. O que eles falaram pra gente é que Outras ferramentas vão entrar Eles não querem colocar é, Divulgar isso é, né, Como um escrito num... Mas o, o que eu acredito é Que igual hoje Num Power BI você consegue conectar em Ferramentas concorrentes Da Microsoft Aqui você também vai conseguir fazer a mesma coisa legal Se para se eles... A maioria dos clientes deles estão usando no Gira, faz sentido conectar o roadmap no Gira. Legal. Então, então assim... Eu acho que, na, naquela né, na ideia que a Microsoft agora né, tá com é, a filosofia aberta, ela, ela, eu não quero que você use só as minhas ferramentas, eu quero que você use as minhas ferramentas. Se você está usando as ferramentas dos outros também, mas está usando a minha, só de bola. É. Entendeu? Então, eu assim. O que eu quero é. é não, não dá mais para pensar aquela, naquela ideia, ou eu uso Microsoft ou eu não uso Microsoft. É. E, e hoje aí, é assim. Posso estar usando pe... os dois. É, e aí, pegando uhum. esse exemplo, né, por exemplo, o Trentão é uma pessoa que usa bastante Planner e, e faz muitos vídeos e tal, compartilha muita informação com o pessoal sobre o, o gerenciamento de projetos. Vai, vamos colocar assim, uh, híbrido, né? Você pode usar o Planner e uhum. tal. Então, assim, hoje. Conforme o lançamento do roadmap, e pelo que a gente sabe até o momento, que é público inclusive, foi divulgado no, no Ignite, nós estamos conectando, nós temos a oportunidade de se conectar ao Project Online e ao Azure Boards. Mas, é, nada vai impedir de que, ao utilizar essa nova plataforma de comunicação, que é o CDS, né? A gente possa, é, no futuro, aí até não muito distante, ver, é, por exemplo, ah, eu quero criar um roadmap, mas o, eu tenho lá o Trentin, que está gerenciando as atividades do projeto dele no Planner, por exemplo. Então, eu quero pegar algumas atividades do Planner e trazer para o meu roadmap, porque elas são importantes dentro dessa visão mais, mais global, assim. Também vai ser uma coisa que, eventualmente, é assim. vai estar disponível, né? Uma coisa que eu não sei se você sabe, mas o Power BI hoje tem uma, uma liberdade de você criar uma conexão. Conectores, né? Um, é, um conector customizado Então, eu acho que nada em claro, né? Nós estamos falando de uma ferramenta, um Power BI, que tem que, sei lá, três anos, quatro anos. Então, não mas adianta até a velocidade esperar... de desenvolvimento aí, eu acho que está bem rápido aí nesses releases da Microsoft. Não deve ser algo que passe do início do ano, não. Não, ah. sim, mas eu estou falando, assim, não adianta, ô, Trentinho, a gente achar que a ferramenta vai ser liberada agora em novembro, e em janeiro eu vou ter, conexão ah, customizado, entendeu? Uhum. É, o Power BI tem quatro anos é. que ele, ele só foi liberar agora, então assim, é, mas a, a, tendo o, o Power BI já liberado isso, a chance de a gente ter isso de forma rápida é muito grande, é muito grande. É muito grande. É. e assim, é uma expectativa né? E, e o que é legal também, aí volta lá no, no Project Home que você tinha comentado André, uma coisa legal é que no Roadmap você também vai ter a opção de feedback, inclusive na, no screen, no, no print screen que a gente vai deixar aqui, já deve ter aparecido não sei se já apareceu, se vai aparecendo do Roadmap é, eu vou na hora que a gente editar o vídeo colocar tem lá o botão de feedback, então é legal que a Microsoft ela usa isso para ouvir a comunidade e aí, por exemplo, uhum. poxa, eu acho importante ter conectores uhum. ou, eu, ou eu acho importante visualizar dentro do meu roadmap uhum. tarefas que, que são criadas no Planner, por exemplo. Se isso não tiver uhum. é, inicialmente, a comunidade pode ir lá, uhum. colocar essa solicitação, na medida que várias solicitações nesse, é, dessa característica foram recebidas pela Microsoft, é claro que eles vão, talvez, até priorizar isso. Em virtude do que eles estão recebendo como feedback da comunidade que está usando a plataforma, né? Então isso é legal também. Uhum. Uhum. Com certeza. Tá. Então, pessoal, assim, vai, segundo tópico a gente tratou. Nós temos então. Espera aí, Eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora. Não, vai lá, vai lá, André. Eu entrei o a gente continua aqui. Então, beleza. Hoje, pessoal, o André tá despedindo aí, mas eu entrei a gente vai dar seguimento até a gente finalizar o vídeo. O André tinha um compromisso. Não tem problema. Depois, depois você corta esse trecho. Beleza, valeu. É. valeu Tchau, André. Um, obrigado, um abraço. Falou. Vamos lá, Tchau. Tchau. E, Vamos e, lá. E, e aí é o seguinte, é, continuando, então a gente tinha a gente tinha três tópicos principais para tratar na, nessa no dia de hoje. né Então a gente tinha o, o Project Home, que a gente já viu, ele é um, uma página para a gente centralizar os nossos projetos recentes que a gente trabalhou. É, recentemente, a gente tinha o, o Roadmap, que é uma plataforma para a gente poder visualizar os projetos que fazem parte de uma determinada entrega que a gente vai fazer, de um determinado programa sejam eles projetos que são oriundos do Project Online, sejam eles projetos oriundos de outras plataformas hoje uhum. a gente tem o Azure Boards mas nada impede que no futuro a gente tenha outras plataformas como o ah, Estava falando aqui do Planner O André, o citou, planner. É, o André citou o Gira né? e, e isso pode ser trazido Uma coisa legal, só para a gente complementar aqui o, o roadmap Só para finalizar É que toda a parte de sincronização e conectores É, é feita pelo Flow É o que o André falou ela, é, o, o, o roadmap ele foi desenvolvido com a tecnologia Power né? Então a gente tem um Power Power Apps funcionando por trás e o flow. Então é bem legal porque o flow permite vários níveis de integração e sincronização. Então, assim, o que vai acontecer é, um usuário faz uma alteração em um determinado projeto e impacta uma determinada tarefa. Se essa tarefa vai está incluída. Uma é, e se essa tarefa está incluída no nosso roadmap, se a gente tem essa tarefa lá disponível no nosso roadmap, quando a gente acessar o roadmap ele automaticamente já vai demonstrar aonde que aquela tarefa está acontecendo agora. Então, a gente vai conseguir ter esse nível de visibilidade também, o que é muito legal. Uhum. É, acho que para a gente fazer a finalização do vídeo e terminar a discussão, vale a pena a gente falar também um pouquinho sobre o Project Service, tá? Então, uhum. a gente bate um papo aí, tranchinho rápido para compartilhar com o pessoal Olá. também o Project Service. Uma coisa interessante é assim, no final desse vídeo, pessoal, é, a gente vai deixar bem no finalzinho os links para vídeos que foram publicados no Ignite. Então, para quem não sabe, a Microsoft ela realiza, aí acho que todo ano, o Ignite, que é o maior evento de tecnologia que a Microsoft faz, e a ideia é que no Ignite possam ser compartilhadas coisas novas nos quais a Microsoft está trabalhando, é, lançamentos de novos produtos são feitos, enfim. Então, uh, por exemplo, o Roadmap, tem as demonstrações, né, bem bacana isso, ali, porque é você se mantém atualizado. Então, por exemplo, o Roadmap foi um, uma plataforma que foi oficialmente divulgada para o público em geral durante o Ignite. O que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar os links dos vídeos do Ignite e vai colocar aqui no final desse, desse vídeo nosso, porque, porque aí se vocês quiserem ver os vídeos onde a Microsoft tornou público, lá tem demonstração e tal, a gente vai deixar os links todos lá disponíveis. E, então vale a pena a gente, como eu estava falando, falar sobre o terceiro ponto aqui desse bate-papo, que é justamente o Project Service. Tá? Então, o que é o Project Service? Isso é uma coisa relevante, porque vai gerar um, um, um certo impacto. Tá? O Project Service é um novo serviço do Project. É, uhum. Hoje, a Microsoft está chamando de Project Service, a gente não sabe exatamente quando que o nome oficial vai ser divulgado, se vai ser chamado Project Service ou não, enfim. Uhum. Mas a ideia é, hoje, o Project Online, como a gente conhece, ele é todo construído com base no SharePoint. O projeto Service ele vai ser todo construído com base nessa nova plataforma Power, né? Então eles começaram um, um, um, uma funcionalidade, uma ferramenta do zero. E aí ele usa por trás o que é conhecido como o Common Data Services, né? Que é o CDS. Então a gente vai deixar também os links aí disponíveis e tal para vocês poderem ter uma ideia melhor. E saberem um pouco mais quem quiser se informar. Mas assim, via de regra, o Project Service ele vai ser uma plataforma para gerenciamento de projetos que no longo prazo, se a gente for pensar no longo prazo, ele vai substituir o Project Online. Pelo menos essa é a direção que a gente tem hoje. Essa é a é, promessa. É, é da, da Microsoft, esse é o direcionamento. Então, a ideia é o Project Service... No longo prazo, vai substituir o Project Online né? e ele vai ser uma plataforma que vai permitir para os usuários um nível melhor de, de trabalho e também de flexibilidade. Por exemplo, hoje no Project Online você tem é, a, a necessidade né, de fazer check-in e check-out, por exemplo. Que uhum. é uma coisa que muitos usuários você vê nos seus treinamentos esquece aí, né, de é, <risos> o o esquece, esquece de fazer. O pessoal esquece de fazer. É... E aí fica travado o projeto. É, ou se confunde, não sabe exatamente quando tem que fazer check-in, quando tem que fazer check-out, uhum. quais são os conceitos que eles poderiam usar e quando deveria usar. No Project Service, por exemplo, uma das coisas que a gente já vai eliminar, que a gente vai ver que, vai, que serão eliminadas, né, é justamente esse conceito de check-in e check-out. Então, ele já vai poder trabalhar sem necessariamente ter que bloquear o projeto para trabalho dele. E, e qual que é uma das vantagens que a gente tem nisso? A possibilidade de trabalhar com múltiplas edições. Que é o que ocorre ali no Office 365, não que é, é? Que é o que ocorre no Office 365. Parece uma pequena mudança, mas é muito interessante. Né? É, então, por exemplo, vamos imaginar... Faz a coautoria tá, gente... em tempo real. Isso, então vamos imaginar que a gente tem que trabalhar num projeto, mas assim, esse exemplo que a gente está hoje, você está em São José dos Campos, eu estou em São Paulo e a gente precisa fazer o um projeto agora, trabalhar no projeto agora e fazer uma coautoria. A cada um tinha que trabalhar projeto. de uma vez antes. É, Exatamente. Exatamente. Agora... Então, aí, assim, uma das vantagens é que a gente vai ter essa possibilidade de coautoria e tal. Tem, tem várias outras coisas né, que o Project Service vai trazer, porque, como, eu, como a gente está comentando, é, é uma plataforma que está sendo construída do zero, mas ela ainda não vai ser lançada no, no ano de 2018. Né? Ela deve ser só para 2019, então a gente ainda não tem muito certo as datas. E uma coisa importante é, todas as empresas que possuem hoje a assinatura do Project Online vão automaticamente também ter as assinaturas do Project Service, para poder uhum. começar a trabalhar, para poder ver como é que o serviço funciona e tal... E Sim. uma possibilidade vai ser, vamos ter várias estratégias, a Microsoft ainda vai apoiar bem as empresas e como é que isso vai ser feito, mas uh, uma estratégia até que, que a Microsoft passou lá no Ignite, que, que as, as coisas foram, foram é, conversadas, é que a gente eventualmente vai ter é, o pessoal trabalhando com o Project Online, para os projetos que estão em andamento, por exemplo, e os novos projetos a gente poderia eventualmente criar dentro do Project Service, né? de uhum. maneira que a gente pudesse ter esses dois mundos uh, inicialmente. É claro que você vai poder usar o Power BI para poder criar relatórios que você obtenha dados das duas plataformas, então isso não vai ser um problema, mas aí uhum. uh, chegar em um momento de transição que você... Pegue todo, todo o seu backlog de projetos e mantenha lá no Project Online, e os seus novos projetos comecem a ser... Já começam a entrar pelo Project Service. É, desculpa, desculpa é, construídos ou, ou gerenciados via Project Service, que vai dar uma flexibilidade maior para os usuários. E até um determinado momento que os nossos projetos é, se encerrem, os projetos em andamento, digamos assim... E a gente passa a utilizar apenas o Project Service, né? Então vai ser uma coisa aí que, que vai acontecer, a gente ainda não sabe precisar quando, é, mas é uma coisa para o futuro que a Microsoft também já está é, trabalhando, também já está começando a. A, a, a divulgar. A gente ainda não tem nenhuma experiência de utilização, a gente ainda não teve acesso, a gente não sabe exatamente como vai ser a cara final, o que que a gente vai uhum. ter de diferença entre o Project Online e o Project Service, mas em esse breve, é um trabalho que... Em breve vão divulgar, né? Isso, mas esse é um trabalho que a gente tem que, que fazer, né, Trentinho, assim, eu acho que eu, você, o André, a gente que tem esse contato mais estreito e que consegue obter informações, é, na medida que essas informações é, puderem ser compartilhadas, a gente vai fazer novos vídeos, a gente vai fazer a blog post informando o que, que é o Project Service, como é que ele funciona, quais são as diferenças na gestão, o que, que você tinha no Project Online que você não tem no Project Service, o que, que você tem no Project Service que você não tinha no Project Online, enfim. Uhum. Ah, e até coisas mais avançadas como, beleza, estratégias de migração, como é que eu faço para sair do Project Online e ir para o Project Service, mas... Ah, uma coisa que precisa estar bem clara assim, para pessoal que está com o Project Online é não se preocupe, o Project Online não vai ser descontinuado, Não, você é. não, não vai perder os seus né? projetos, né? é só uma nova plataforma que vai estar disponível e que no longo prazo vai ser a plataforma oficial de gerenciamento de projetos, mas a gente uhum. vai poder continuar trabalhando com o Project Online normalmente, é, a sua estratégia de utilização do Project Online vai poder ser, ser é, mantida sem problema nenhum e vai ser uma escolha de cada empresa quando, quando começar mudar. a usar o Project Service, né? Uhum. Então é, é, é bem legal, porque assim a Microsoft está suportando, não está introduzindo uma coisa que você tem que mudar amanhã e não sabe nem uhum. por onde começar. Então assim, acho que vai ser um trabalho importante nosso, como MVPs e tal, como o pessoal que tem acesso ao Project, para poder entrar em é, é, compartilhar informações, deixar o pessoal alerta, é, mostrar como as coisas vão funcionar, quais são as diferenças, quais são as vantagens, enfim, do novo serviço, hum. preparando esse meio de campo para o pessoal aí já pensar no longo prazo em como que vai ser o trabalho deles para a gestão de projetos. Mas, é, não sei como você vê, Terentino, mas eu vejo que a Microsoft está realmente caminhando no sentido de é, ouvir a demanda. Né? O pessoal estava falando, ah, cara, não dá só para trabalhar com penbook, o Project não uhum. está respondendo penbook, a gente trabalha com A, a gente trabalha com outros métodos aqui, a gente trabalha com diferente. Certeza, então, acho que agora está mais assim o usuário decide o que, que melhor se adapta à necessidade dele, a empresa decide. Inclusive, você vai ter ambientes híbridos com equipes usando é, uma metodologia, equipes usando outra metodologia, tudo dentro do mesmo contexto que a gente possa fazer o trabalho que, é, que tem que ser feito de acordo com as Sim. ferramentas que melhor se adaptam à nossa necessidade. Né? Sim, com certeza. Ah, eu acho que, assim, na verdade, o que tem acontecido na gestão como um todo, né? não só na gestão de projetos, é que tem surgido novas abordagens, né? novas metodologias aí, você vê as organizações e as ferramentas anteriormente não suportavam isso né? o Rafael trabalha aí também com muito time virtual, né? coisas que se a gente for pensar há uns dois, três anos atrás, era muito difícil porque você não tinha ferramentas de comunicação, não tinha muito compartilhamento da própria documentação essa questão de coautoria que você tem no Office 365 é extremamente útil e esse monte de coisa que mudou no, no que até a gente chama de Modern Workplace, não se refletiu nas ferramentas de gestão de projetos, até agora. né? Então, surgiam algumas novas ferramentinhas, cada uma focando num, num pedacinho ali. né? Então, você tem, por exemplo, ferramentas como Trello, Planner, é, o Pro project outras ferramentas web-based similares ao Project, só que não havia integração, e além da dificuldade de você ter que implantar alguma coisa, de aí você customizar, de não conseguir ver todas as suas atividades quando você está em diferentes ferramentas, e a Microsoft, para mim, está caminhando no sentido de resolver isso, e tem resolvido muito bem, né? o Project Home, eu acho que é um avanço bem grande, é uma coisa simples de você explicar, mas que facilita tanto a vida, né? que, e, que é meio que, de certa maneira, tem uma mudança de paradigma, o cara que está em 10 projetos ali, e até em Diferente, aí tem que salvar um, um favoritos ali na barra dele em cada um deles. Agora ele vai lá no Project Home dele e organiza tudo que ele precisa estar de olho de uma maneira mais fácil. É no, no, no roadmap, então, como você e o André explicaram, eu acho mais bacana ainda, porque essa parte de programa e subprojeto é um negócio também que faz parte do dia a dia de todo mundo. Né? A gente estava até conversando essa semana passada aí que eu tenho essas dificuldades aí é em um, um programa nosso agora mesmo. E aí você vai fazer isso talvez de uma maneira que você tem que customizar muita coisa, ou criar campos, interdependências, etc., ali dentro do seu projeto online, que resolve, mas que é mais complexo, mais complicado. Aqui não, o usuário que quer ver... Um determinado programa, ele simplesmente se conecta e puxa as informações do projeto que ele quer e já está lá, um timeline com os marcos já puxando de Azure Board, provavelmente puxando do Planner em não, não muito tempo distante, eu imagino aí que já deve estar tá bem próximo. E aí depois, talvez demore um pouquinho mais, a conexão com outras ferramentas como, como a Microsoft tem feito ah. em, em toda a sua plataforma. E uma coisa que você colocou é que, assim por exemplo, uma coisa é você pegar um gerente de projeto com experiência que saiba usar o project e que tem que construir um programa mesmo que esse cara seja um cara experiente, use o project tal já há muito tempo, a, a, a criação de um programa dentro do project não é tão simples, tem um pouco de complexidade que você tem que levar em consideração algumas coisas e tal. Agora você imagina se quem tivesse que criar o programa fosse um executivo, por exemplo, ah, é né? um que nunca nem viu o project, então não faz sentido. Por isso que o roadmap é importante, porque como o André falou, é um canvas aberto, simples, o cara simplesmente clica numa linha, fala, eu quero pegar um projeto X uhum. que está vindo daqui... É, o projeto é esse, eu me, me importo a, a, a respeito da atividade A, atividade B, atividade C, eu não me importo mais com outras coisas, é isso que eu preciso. Então, ela tem que ser interativa nesse, nesse ponto, interativo o suficiente para que um cara que seja executivo, por exemplo, que não usa o Project, não tem nenhuma experiência com o Project, possa ver o que é importante para ele. Né? Essa é uma, uma, uma coisa legal de se pensar. Com certeza. Mas eu com acho certeza. que é isso, pessoal. Eu acho que... Tá, tá bom aí o nosso bate-papo, tá chegando aqui no... Fim. Fica de olho aí nas, nas novidades, é... pode mandar dúvida para gente também. Isso, e assim, não encerra o vídeo ainda, <risos> mesmo quando a gente terminar de falar, porque... Vários dos anúncios que foram feitos no Ignite e que foram os três tópicos principais que a gente discutiu hoje, né? O Project Home, o Roadmap e o Project Service, é, a gente vai deixar agora no final do vídeo o link. Então, vai ter todos os links aí para vocês poderem acessar todo o material que está disponível, que é o material público é, sobre esses três itens, que fazem parte, ainda bem que o Mário citou, que fazem parte desse Modern é, uhum. Workspace, né? Project and, and Work Management Uh, o Modern Project Work Management, que a Microsoft está chamando. Uhum. É, e, uhum. e é importante vocês estarem ligados, porque assim quem usa Project Online, quem usa essas ferramentas para gerenciamento de projetos no nível organizacional, tem que ficar esperto, porque as coisas estão evoluindo, as coisas estão mudando, e a gente tem essa função, a gente tem esse compromisso de compartilhar as coisas novas, mas é interessante também que vocês estejam aí sempre atentos é, para poder... Saber o que está acontecendo, como isso vai te impactar, enfim, o nosso compromisso é de passar a informação para vocês, assim que as informações estiverem disponíveis, para que vocês possam ter um local onde se, onde se entenda o que está acontecendo, mas também fiquem atentos, porque é muito importante aí, tem muita coisa nova vindo, então o ano de 2009 promet... oh, 2019 promete ser um é. ano bem, bem agitado aí pra gente e com bastante novidade. Legal. É isso, então a gente vai Bom, ficando por aí, é isso aí. né, Trentinho? Obrigado, é isso aí. o André, que teve dez minutinhos. Obrigado, André. Obrigado a todos que estão participando do Projectivo Equ Experience 2018. A gente espera que tenha sido um evento, a gente está chegando no último dia. Espero que tenha sido um evento que tenha agregado aí para o seu conhecimento, para as suas habilidades. É, compartilha aí o feedback com a gente, isso é muito importante para que a gente possa continuar melhorando, fazer um evento com maior, certeza. fazer um evento que atenda aí mais pessoas com tópicos que as pessoas uhum. é, entendam que sejam relevantes. Então a gente agradece muito a participação de todos, todos os palestrantes também né, que dedicaram tempo uhum. e fizeram aí palestras sensacionais ao longo dessa semana inteira e a gente vai ficando por aí. É, qualquer coisa vocês encontram aí a gente eu, o Trentinho, o André, nas redes sociais linkedin, a gente sempre tá assim por aí beleza? beleza, um grande Trintinho. abraço então um abraço, valeu, até mais tchau, tchau até mais